Então vamos continuar assistindo o que, que o pessoal ainda tem dúvidas ou objeções para implementar o um programa de melhorias contínuas. Vamos assistir. É, uma outra é, objeção que o pessoal tem é com relação a tempo e dinheiro. É, no início é você que determina o tempo que você quer dedicar para você começar a implementar algumas ferramentas. E com relação a dinheiro, veja, algumas ferramentas e algumas técnicas... Elas não exigem é, investimento em termos de material, ou ser humano, ou equipamento, nenhum. Lembra que eu falei lá no começo, dizendo como você vai fazer mais com o mesmo. Então, também não é justificativa tempo e dinheiro. É você que vai determinar o tempo e, é claro, o dinheiro... É, vai ser talvez aí um negócio mínimo, mas algumas técnicas não existem investimento financeiro nenhum. Uma outra objeção que o pessoal tem muito, os donos de negócios, os empresários, é com relação ao tempo de retorno sobre investimento. Muitos, têm, muitos querem um retorno rápido sobre investimento. Veja, como eu já havia mencionado, dependendo da ferramenta, da técnica que você vai estar tá utilizando, o retorno pode ser já na primeira semana. Tudo vai depender do empenho e dedicação e da liderança que você vai é, exercer sobre o seu negócio e sobre o seu pessoal.